Sim, é imperdível, hein? É imperdível. Na TV. É dez reais. Olha aí, hein? Olha o cadeado, hein? A dez, a dez, a dez reais, eu falei, hein? É comigo mesmo, tá perdendo tudo, irmãozinho? O que, que tá acontecendo lá na casa? Aí, ó. Beleza? Quanto tá? Dez conto, qualquer cadeado? Calma aí, mano. Que desespero é esse? Tá, tá trancando dinheiro em casa? É, mais ou menos, né? É mesmo, é, desempregado, é, desempregado, é desempregado. mesmo, mano. é mesmo. É mesmo para mim, do pequeno. Pequeno? Demorou, moleque, eu gosto de gente de, de atitude, mano. De cara de pau. Isso é um cara de atitude. De cara atitude. de pau. Firmeza? Firmeza. Ó, zeradinho, novinho, na caixinha. Vai Ei. com Deus, irmão. Volte sempre aí, dá um toque na vila lá. Manda os caras vir aí que eu seguro pra eles. É comigo mesmo, hein? Eu falei que é 10 continho, hein? Ah, moleque! Eu falei que é 10 reais. Como que você me vende o cadeado sem a chave? Cadê a chave do, do cadeado pra abrir o cadeado? aí a gente resolve facinho. Assim, é a chave que você quer? É a chave. Sem A chave você não leva? Não levo. A chave que você quer, mano? É a chave. A chave tá aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. aí, ó. Caramba, meu. Que isso? esse, é esse trouxa aí. aí. Que isso? É só, só que tá isso? Cara. esse que é do grande ou do pequeno? Do grande. Aí, moleque, você é de é é é grande. Bom, é bom, né? Do bom, né, não? Do bom, Beijo amarelo pra nós. Falou. É comigo mesmo, hein? É imperdível. É 10 reais. É cadeado. Hã? É a chave pra abrir. A chave? O quê? A chave do cadeado <risos> Perdão, mas você quer a chave? A chave. Então pede. Eu quero a chave, quero mano. A chave. <risos> ah, então beleza. A chave. <risos> que, isso? que isso? Que isso? Beleza aí? Tá legal, tá legal. Não, é que é o bagulho? Não, que bagulho? Bagulho? Que dinheiro. Dinheiro? Dinheiro Vou te dar. Cadê o dinheiro? Calma aí, mano. Quer é o dinheiro, né? É. Quer é o dinheiro. Sensacional. É, eu tô chave vendendo muito. Chave do cadeado. Chave? A chave. chave? Sim. A chave Esqueci. do Esqueci. Não, não, você tá certo. Você quer o quê? Eu vou querer o cadeado com a chave. A chave? É. Aí, aí, aí. Aí, não, calma, calma. Você pediu o quê? Segura aí. Segura aí, não. Ai. Oh. O quê? Você quer os seus 10? É. Aqui, ó. Oh. Pega aí com ele. Pega lá, pode pegar. Pega aí. É com ele, né? oh. ah, tá com medo, né? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Ah. Ah. Vacilão. Oh. pegada -se o seguinte. Nossa, nossa. Mano, o bagulho é masa. louco, velho. Pode ir, pá. Pode ir, Sapé o bagulho que você já vai levar o cadeado, mano. Ai, ai. Ó. Oh. Leva na paz. E volte sempre. É comigo mesmo, hein? Tá sem chave, mano. O quê? Tá sem chave. cadeado. Tá sem... É, mano, cadeado 10 conto sem a chave. Isso. Tom, pega a chave aí, ó. Aí, ó. Que isso? Isso aí, Essa aí é a chave aí. Mano. Não, pera aí, ô, ô, deixa eu olhar, tá bom? Pera aí, deixa eu falar pra você. Ô, Mano, peraí, aí, velho. É 10 conto, hein? Eu falei que é 10 conto. Comigo eu não sei se tá bom. Tô indo embora, eu falo. É 10 reais, senhora. Como você vai embora sem a chave, irmão? Você quer o quê, mano? A chave. Mas quer a chave? A chave. A chave. Não. O que, que foi? Caramba, meu. Que isso? Que isso? Que que foi, que foi? Que que foi mano? Eu que quero a chave. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Eu Pera aí, deixa eu falar com você. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Olha o palhadinha ali, ó. Olha a câmera lá. É pegadinha, mano. Não. Ô, mano, você também tá com esse tamanho todo não segura o cara? É. Seu trouxa.